dia de Lagba Omer, um dia muito especial. Dia do falecimento do grande sábio Tanaka Kadosh Rabish Mombar Yochai. É um dia também do fim do luto que culmina com Lagba Omer, uma grande alegria, pois neste dia, segundo muitas opiniões, pararam de morrer os Talmidim da Rabia Akiva. Porém, existe uma discussão entre o Shulhana Aruch e o Remar, quando pararam de morrer? Segundo o Remah, realmente parar no dia 33 o motivo da festa. Por isso que no dia 33 acaba o luto, acabam as coisas tristes que a gente fazia antes e começamos uma nova etapa. Mas conforme o Shulchan Aruch, isso terminou no dia 34. Tanto é, que quem segue o Shulchan Aruch, os faradim, só cortam a barba, por exemplo, e cabelo no dia 34. Se é assim, então temos aqui uma pergunta. Por que para o Shulchan Aruch o dia 33 é um dia alegre? Porque faleceu a Bishmobar Yochai, tudo bem. Mas é, qual a diferença entre o falecimento da Bishmobar Yochai e o falecimento de Moshe Rabbeinu, por exemplo, que é no dia Zain Adar, 7 de Adar. Por que, que no dia de 7 de Adar nós nunca memoramos, não falamos Tachanun? Ao contrário... Tem o um costume da Hebrá kadisha nesse dia, jejuá. Por que, que não fazemos festa? Qual a diferença entre a Bishmobar Yochai e o Terceira pergunta. Você pode dizer que alguém que estuda o Zohar, alguém que estuda a parte profunda da Torá, está conectado e ligado com o Bar agora Yochai? Agora, não a maioria de nós que não estuda o Zohar, qual é a nossa ligação com o Bishmobar Yochai? Ok, nós estudamos talvez Gemara, o Talmud por que então não comemoramos o dia do falecimento do Rabi Meir, Rabi Yehudá, Somente nós focamos no dia que faleceu o Rabi Shimon Bar e nós fazemos festa nele. Aqui há uma resposta, um mahalach, um encaminhamento, que é a junção das palavras do Kliakar com o grande cabalista Rabi Minachem Azariyam Mifano Nos dá uma nova visão um novo olhar sobre o dia de Lagmaumer. Vamos começar falando sobre três pessoas, três personagens. Moshe Rabbeinu, primeiro. Moshe Rabbeinu fugiu de Paró, foi para a casa de Yitro, em Midian. Ele viu Beruahakodesh, no um Espírito Divino, que ele teria que casar com a Tziporá. O Yitro, que também havia fugido de Paró, como Moshe, não quis, no começo, dar a filha dele para Moshe, temendo retaliações de Paró. Talvez estão se juntando os dois contra mim. Mas Moshe insistiu, e ele acabou aceitando com uma condição. Baraturim traz que Moshe jurou para Itrô que o primeiro filho que nascesse seria sacerdote para a idolatria que ele fazia. E Moshe não aceitou. Não que lhe queria razbexar nome isso, mas ele disse assim, a intenção dele era que o explicar para o sogro dele, trazer ele para o caminho de Hashem. Trazer ele a acreditar em um Deus único. Então ele falou, olha, eu vou conseguir trazer de Bichuva, e depois este juramento vai ser anular automaticamente. De qualquer jeito, completa Bala Turim, Moshe Rabbeinu foi castigado. Que o neto dele virou sacerdote da idolatria. Se chama Yonatan. Ben-Gereshon, filho de Moshe, acabou sendo sacerdote de Avodazara. Ou seja, apesar que a intenção de Moshe era boa, mas o, fa fa o, o, o fato de ter tirado da boca um dizer que teria algum significado de idolatria causou sobre ele uma cobrança no Xamai. Por causa deles, disso ele foi castigado. Também o Natan, esse neto dele, também... Quando entrou na casa da, da idolatria lá, ele tentou o contrário, tentou afastar as pessoas. Mas o fato de ele estar lá, isso, vamos dizer, surgiu na frente de todo mundo, de que ele está trabalhando para a idolatria. Segunda pessoa que nós vamos falar, segundo personagem, se chama Ahia Hashironi. Ah, Ahia Ashiloni era um profeta terceiro no degrau de importância, depois de Moshe, Shemuel Ahia Ashiloni. Ahia era o rabino do Eliyahu Anavi, inclusive. Ele era um, um velho de muita idade. Ele era um dos que saíram de Mitraim. Se estamos falando de Ahiai Shiloni perto de Eliyahu quer dizer que ele viveu mais de 400, 500 anos, talvez. Ele foi ordenado por Hashem a coroar Yeruvam ben como rei sobre as dez tribos. Sem entrar em muitos detalhes, na época do Rehavam, o filho do rei Shalom, o, o governo de Israel foi dividido em duas partes, dois, duas tribos, e os Kohanim Leviim, se chamavam Rechut Yehuda, e o rei era Rehavam, filho de Shalom, e as outras dez tribos foram ordenadas para Hashem que seja Yerobam Ben Nevat, o rei deles, se chamava Malchut Israel. Realmente o Yerobam Ben-Nevat era um grande sábio. Está escrito que todos os outros sabem perto dele é como uma grama no campo. Nada. Mas ele tinha um problema de orgulho. Isso acabou gerando que ele fosse para o mau caminho. Mas ele não conseguia ver, por exemplo, que as pessoas iam para Jerusalém, para o Betamigdash, nas festas, e viam o Rehavam sentado, porque só pode sentar no Betamigdash, descendentes de David da Então o Rehavam, que é filho de Shlomo, neto de David, podia sentar. Ele não podia o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu anular esta mitva de ir nas festas para o Betamigdash. Bom, mas ele sabia que ninguém vai escutar ele. Como é que ele vai fazer para poder as pessoas escutarem ele? Ele escreveu uma carta, fez o Ahia Ashiloni, que era o profeta, assinar, de que. Se vocês me querem como rei sobre as dez tribos, então está aqui uma carta assinada por todos de que vão aceitar tudo que eu falar, inclusive se eu mandar vocês fazerem idolatria. Quer dizer, era um tipo de um exagero que ele escreveu. Ele não tinha essa intenção. Ele queria enfatizar que ele queria ter um controle absoluto sobre o povo, sem limites. Bom, como já estava muito, muito velho, muito já é, é, ancião, ele já estava meio cego, ele não viu tudo que estava escrito e acabou assinando. Então, quando Yarová Benevá resolveu fazer dois templos para idolatria em Betel e em Dan, ele tinha uma assinatura: olha, aqui está o está assinado que eu posso fazer uma casa para idolatria. E todo o povo foi atrás dele e acabou sendo castigado. Na verdade, Ahiá Shiloni ele acabou assinando sem intenção. Nossos sábios nos dizem que Ahiá Shiloni era a mesma alma do Moshe Abeno que veio consertar o erro de Moshe Abeno e quando chegou no Shamaim foi cobrado que não conseguiu consertar. Sem querer, claro, é, sem intenção, porém, ele não conseguiu consertar. Agora vamos chegar no Rabish Shmambar Yochai, o Tarná do Dia. A raiz da chamada do Shimon Bar Yochai, também era de Ahia Shiloni. E a famosa história de que estavam sentados três sábios, Rabbi Yehudá, Rabi, Rabi Yosse, Rabbi Shimon, que estavam falando sobre os, os romanos. Rabbi Yehudá falou muito bem deles. Rabbi Yosse ficou quieto. Rabbi Shimon falou que tudo que eles fazem é por interesse. Falou mal. Tava um Yehudá ben lá entre eles. Ele foi e delatou para os romanos, e agora começaram a perseguir Rabi Shemaon Bar Yochai. Afinal, temos que entender uma coisa. O que, que o Rabi Bar Yochai ganhou falando mal dos Que que ele? Qual o interesse dele nisso? Que benefício isso gerou para ele, ou para a Israel ou para o povo? A resposta é, Rabi Shemaon Bar Yochai quer a de Rahiay é, ele queria consertar aquilo que o não conseguiu consertar do Moshe Rabenu ainda. Ele, ao contrário deles, do, do, do, deles, ele queria enfrentar os rexáim e não dar importância para eles, para poder fazer o grande conserto. Na música, no cântico que a gente canta em Lagba Omer, um deles, tem uma frase que diz assim, Macom Bahar Bishmaya e Manavi Ahia. Um lugar ele escolheu no céu com o profeta Ahia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora que a gente sabe que eles são na mesma Nishamah e o Rabbi Shimon Bar na verdade, veio consertar o erro do Ahia Shiloni, agora podemos entender a ligação entre eles. Então, com o Rabbi Shimon Bar vamos dizer assim, que completou Tikun, mas ainda não por completo. Rabi Shmobar Yochai, por causa da perseguição dos romanos, teve que se esconder numa caverna durante 13 anos. E experimentou um pouco do gosto do guerinam. Quando ele ficava na terra, que ele não tinha roupa, ele se cobria pela terra. Quando ele comia Haruvim, alfarrobas, Haru vem da palavra Hurban, destruição, coisas duras. Teve que sofrer o corpo dele um pouco para poder completar o Tikkun de Ahiá, Shiloni, e de Moshe Rabbeinu. E outra coisa interessante, quem ficou com ele na caverna? O seu filho, Rabi Lazar. Rabi Lazar era Gilgul, da de quem? Do Yonatan, filho de Gerecham, filho de Moshe. Aquele que não quis fazer a Abotazará, acabou causando que se fizesse a Abotazará, sem querer, veio o filho, o Neshama dele, o filho, Rabi Shonbar Yochai, para poder fazer o tikun completo. Então, completando a imagem agora, a grande alegria de Lachbaumer não é sobre o dia que acabaram de morrer ou não, não é sobre o que, que faleceu Rabi Shemambar Yohai, mas sim o tikun que se completou. Tudo o que causou a destruição de Betamigdash, que era a Vodazara, a idolatria, veio Rashbi Rabi Shemambar Yohai, e consertou esta Avera. Agora começa uma nova etapa, a etapa da redenção. Agora podemos responder todas as perguntas. A alegria não é sobre o falecimento dele, porque não fazemos também quando morreu Moshe Rabenu, ou qualquer outro Taná, sim a alegria sobre o concerto do Horban e da Galut, e com o início de uma nova redenção. Para completar essa ideia, é interessante notar que o dia que falece Moshe Rabenu, Zain Adar, Sempre cai no mesmo dia de semana de Lagva omer E sempre cai no mesmo dia da semana do Ushpizim Moshe em Sukkot. Para a gente ver, hein, que quanto, quanto eles estão interligados um com o outro. E ainda mais. Está escrito que quando Moshe apenas subiu pra, a primeira vez para buscar as tábuas, quando desceu, quebrou as tábuas. Está escrito lá, Alita la marom Shavita Shevi. Você subiu lá para cima sequestrou uma coisa, um rapto. Shevi, o que, que ele sequestrou? Afinal, o que, que adiantou ele subir se ele trouxe as tábuas e quebrou? Era uma Shevi, era Shetevot, Shimon ben Yochai. Ele trouxe para o mundo a chamar Rabbi Shimaon que vai consertar ele lá na frente. E outra coisa, outro que era Gilgul do Rabbi Shimon bar Yochai, quem é Kadosh, Rabbi Itzhak Luria. E o Rabbi Yitzhak ben Shalomon, que é Shevi, a mesma coisa que o Rabbi Shalom e, e o disse, quando ele tinha 36 anos, pouco tempo antes de ele falecer, ele faleceu com 38, que ele voltaria ao mundo em Gilgul para ensinar mais Torah e Kabbalah. Em quem ele voltou? Rabbi Shalom Shara'abi, que viveu, acho que 100 anos, 100 e poucos anos depois do Arizal. E o nome dele... Shalom, Ben Yitzhak, Shevi. Também. Então, vocês estão vendo que aqui há uma imagem completa sobre o que significa o dia de eh, Lagbaumer, um dia muito elevado espiritualmente, é um dia de tikun grande, é um dia de alegria, por isso que toda a Israel comemora este grande dia. Hakzameah.